Thank you. Vai, que Vicente não para de me ligar. Ué, ah, mas você ainda não foi encontrar com ele? Eu não tenho tempo, gente! E nem curiosidade, né? Mas ele não te falou sobre o que é? Ah, ele disse que era sobre um projeto, mas vocês artistas sempre têm um projeto, né? Ah, eu senti um tom de deboche. Será? Eu já pedi a continha. Já? Ué, eu te chamei pra almoçar. E eu tenho uma reunião com um gringo agora, lembra? Lembro. Vem cá. E pra atrasar, você tem tempo? Pouco, Misericórdia, acha? Prioridade, Diana. Agora é sério, tá? Fala com o Vicente logo, liga pra ele. Vocês já trabalharam juntos uma vez. É. Então, vai que esse qual o projeto seja massa. Pode ser. Semana que vem eu ligo pra ele. Mas você vai ligar mesmo? Semana que vem eu ligo verdade, pra ele. Verdade, verdade. Ele é quer me ligar. Semana que vem eu ligo pra ele, tá. Diana. Deixa que eu pago. Outra coisa, viu? O Vicente ele sempre teve umas amiguinhas bem gatas. Agora eu entendi seu interesse. Quer carona? Eu quero. Você me deixa lá no hotel? Deixo. Mas isso ainda? É.